Embora existam diferentes interpretações quanto ao significado do batismo, esse tema não deve ser usado para dividir os cristãos. Deixamos as controvérsias de lado, porque de alguma forma, o batismo nas águas sempre irá apontar para o fato de que em Jesus Cristo, o crente foi ressuscitado da morte espiritual para uma nova vida. Então, meu amigo, em certo aspecto, o batismo é um sinal de regeneração, apesar de não significar que todos os que são batizados são salvos. Batismo Street Fighter. No mundo religioso tem bastante situações bizarras que acontecem. É principalmente o povo evangélico são os que estão se superando cada vez mais. É diante da nossa era digital está cada vez mais ganhando destaque na internet, como esse batismo que vamos ver. Confere aí. Um dois três. Loucos. E... Isso sim que é o pastor tomar um diretão bem no meio da fuça. Seria esse o batismo do lutador popó? É, vamos ver de novo. É, quando um irmão é faixa preta, o batismo é assim mesmo. Não é à toa que estão achando que esse irmão é lutador. E o pastor, coitado, esqueceu de perguntar se era com emoção ou sem emoção. Daí deu nisso. Se essa ideia pegar, o que vai ter por aí de pastores com o queixo doendo não vai ser mole. Batismo Felino Quem disse que gato não gosta de água? A prova vamos ver com esse pastor que fazia uma live. E de repente algo inusitado aconteceu bem atrás, no tanque batismal. Confere aí. Para cada pessoa que está em casa nessa hora, desesperado, por favor, Jesus Cristo, nos ajude, ó Paizinho! a passar por esse querite e muito em breve, receber o diploma das mãos de Jesus Cristo, dizendo, bem-vindos ao lar. E que... Incrível! O gato entrou na piscina do batismo e ficou lá de boa nadando. Será que estava muito calor e ele foi lá se refrescar um pouco? Então vamos ver de novo o gato se batizando. Para cada pessoa que está em casa nessa hora, desesperado, por favor Jesus Cristo, nos ajude ao Paizinho a passar por esse querite e muito em breve receber o diploma das mãos de Jesus Cristo, dizendo bem-vindos ao lar e queremos. Batismo sem preparo. No batismo, a vantagem do futuro fiel é que pode ser batizado até mesmo sem ter um preparo. Estou falando no sentido de não treinar em casa, ou que não levam um jeito mesmo ao serem batizados. Como é o caso deste menino que no tanque de batismo fez isso. <risos> Ele já foi botando a mão no nariz e se deitando na água. E o pastor foi junto com ele para a alegria da igreja, que riram da situação engraçada. Nesta outra cerimônia, parece que o pastor esqueceu de tomar umas vitaminas e não conseguiu segurar a menina durante o batismo. Vamos ver. Então. <risos> e Batismo do Gelo O batismo, principalmente dos evangélicos, é natural que seja em água, isto é, o batizado deve ser completamente emergido nas águas. No caso de países onde o gelo faz parte, os pastores encontraram também uma forma de batizar seus adeptos, como o caso dessa cerimônia que aconteceu em algum lugar do mundo. E o motivo desse pastor estar quebrando o gelo vai te surpreender. Na verdade, ele está preparando o local para batizar seu fiel. Aqui. Aqui. Ah. E quase que o fiel é batizado antes da hora. E depois da introdução, o fiel é imergido no gelo, quer dizer, nas águas. E é o pastor quase que se batiza junto. É, depois desse batismo, tomara que essas pessoas não sejam os crentes frios na presença de Deus.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 Agora, direto dessa piscina com água até o topo, vamos conferir o batismo desse jovem. Antes de ser batizado, o irmãozinho sem medo nenhum, só aguardando o momento. E foi aí que algo aconteceu. Confere aí. O pai, o filho do Parece que o um jovem se assustou em se ver no meio daquela quantidade de água e se agarrou ao pastor que teve que pegar no colo. Veja isso de novo! É, da próxima vez, tomara que o pastor use uma piscina menor. Vai que aparece outro desse, batismo e banho. O batismo que vamos ver é mais um daquele que você diz, juro que não entendi. Nesse tanque de batismo está esse menino que resolveu mostrar para a igreja que sabe se batizar muito bem. <risos> Parece que ele resolveu misturar o batismo com a vontade de tomar banho. Isso sim que é se batizar e já se limpar do pecado. O importante é que ele saiu uma nova criatura. BATISMO EM DÚVIDA No batistério está esse garotinho, bem determinado a entregar sua vida a Jesus. Assim, quando o pastor começa a mergulhar o garoto para trás, algo surreal acontece. Vamos ver. Ethan Key, em nome do Father e do Son and of the holy spirit as so we are buried with christ in the likeness of his death lean back lean back lego lean, lean back so are we raised in the glorious beauty of his resurrection impressionante parece que como uma força impediu de se batizar e o mesmo agarrou-se na parede de tal forma como que seus nervos começaram a dominá-lo, mas felizmente o pastor conseguiu tranquilizá-lo finalizando o batismo. E para ter certeza, o pastor até borrifa um pouco de água sobre a cabeça, apenas para ter certeza da aceitação do batismo. Bom, isso tudo não serve apenas para rirmos, e sim tirarmos uma grande lição, que Deus sabe o que está no coração de cada pessoa, se está disposto a deixar o medo que impede de servir a Jesus Cristo. BATISMO DE BATIZAR O PASTOR Todos nós sabemos que o pastor só é pastor porque já passou pelo batismo um dia, certo? E nós sabemos também que o batismo é um dia especial na vida do cristão. E para esse dia, o futuro fiel se prepara muito para que tudo saia perfeitamente. A cena que vamos ver é de uma jovem que ao ser batizada, ficou tão empolgada que não aguentou de tanta emoção e acabou batizando o pastor junto com ela. Vamos ver! <risos> Isso sim que é um batismo duplo. E o irmão ali bem desatento nem se preocupou em ajudar o pastor. Batismo com xingamentos? Nessa cena, vemos uma cerimônia de batismo em uma igreja lá no México. Sobre a fonte de batismo, essa criança que inexplicavelmente começou a falar ao padre umas palavras meios inadequadas. Confere aí. a é que eu queria, não queria. Já, leu, já leu palavras rias. Não! É, assim não difícil, né? Batizando padre. tomando não orei, Vamos vamos isso sim que é de desanimar qualquer pai. Batismo pentecostal Agora chegou a vez de vermos um batismo pentecostal, e nesse rio foi registrado esse momento em que o irmão literalmente cai na unção de Jeová após ser batizado. <tos>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 Eita fogo de Jeová! Isso sim que é cair no manto, hein? Isso que vemos é uma verdadeira demonstração de como é muito bom servir a Deus, não acha? Batismo perigoso. Agora prestamos bastante atenção nessa imagem. Veja bem como foi esse batizado desse bebê.